ao que interessa o primeiro exercício que eu vou passar dessa sequência de dicas de hoje é o seguinte pés paralelos só que nós fazemos o agachamento sempre a largura do quadril ou a largura dos ombros certo sempre fizemos assim aí eu sempre falei o que projeta os braços à frente desça lentamente não deixe os joelhos ultrapassarem a ponta dos dedos dos pés correto só que hoje nós iremos modificar isso. Eu vou pedir que vocês fechem as pernas, deixando-as mais estreitas do que a largura do quadril. Vai! Fazer o mesmo movimento, projetar o bumbum atrás, ambos os braços à frente, descer o máximo que você puder, volta à posição inicial. Descer o máximo que você puder e volta à posição inicial. Observe uma coisa, quando você juntar os pés assim, primeiro que vai ter uma falta de equilíbrio, é normal. Quando você fizer isso, a tendência quando você abre é o joelho, quando você desce é o joelho abrir. Então a tendência é desceu, joelho abriu. Não, aí é que está o pulo do gato. Você vai descer mantendo os joelhos ó, fechado. desceu, voltou, desceu, voltou. Mais uma, desceu, isso, voltou, fazendo assim essa, essa lateral, vasto lateral, vasto, lateral, essa parte aqui lateral da sua coxa vai ser muito recrutada e aí você vai conseguir ter resultados bonitos nessa região. Então pegando mais uma vez, fechou a perninha, não há necessidade de abrir os joelhos, tá ok? Desceu até onde você conseguir, voltou, desceu, voltou. Professor, como é que eu vou saber quantas repetições eu consigo? Não, o professor não tem como saber isso para você. Somente você vai saber o quanto você consegue. Por isso que eu falo, tem que ter a liberação do médico. E sempre ter um professor de educação física para poder prescrever a sequência correta para você, para que você consiga ter os resultados que você deseja. Vamos trabalhar outro exercício que vai pegar bastante as pernas. É o seguinte, ó, cheguei bem aqui atrás. O exercício é passada. Perna direita vai à frente, esquerda desce. Esquerda vai à frente, aí a direita desce. Aí, consequentemente, a direita vai à frente. Como aqui o espaço é pequeno, eu só dou essa passada para você poder entender. Então, tá parado. Se você tiver um espaço maior para fazer, ótimo. Vai com a esquerda, dobra a direita, volta, vai com a direita, dobra a esquerda. E assim você vai caminhando sucessivamente para trabalhar muito as suas coxas. Vai por mim. Se você tiver um espaço Aí na sua casa, ou na sua rua, ou no seu sítio, na sua fazenda, enfim, em qualquer lugar e puder fazer esse treinamento, você vai ter resultados maravilhosos. Acredita aqui nessas dicas que valem ouro. Outro exercício, esse daqui já é para intermediário ou avançado. Por quê? Iniciantes eu não aconselho porque precisa ter equilíbrio. Então quem é iniciante, não tente fazer esse exercício, só quem for intermediário para avançado. Como é feito o exercício? Você vai ficar primeiro nessa posição, apoiado só com o pé, vai segurar o seu pé dessa forma, como se estivesse fazendo um alongamento, correto? A mão, esquerda, que é a mesma mão que está com a perna em contato com o solo, o pé, você vai flexionar e fazer um agachamento unilateral. Volta à posição inicial. Agachou? Isso. Volta à posição inicial. Não precisa descer muito. Não precisa descer muito, tá OK? Ó, controla. Agachou, é normal. Volta à posição inicial, vamos fazer mais um, vamos lá, quatro, isso, ah, agachou, a perna já sente bastante, isso, mudou, vai fazer agora com o lado oposto, que é a perna direita. Aí você depois me fala se conseguiu sentir bem a musculatura da sua coxa. Aqui ó, segurou, colocou a mãozinha à frente, ah, agachou, subiu. Força, agachou, subiu, por isso que eu falei: intermediário avançado, agachou, subiu, mais um, agachou. Subiu. Esse exercício vai trabalhar vasto intermédio, que é esse daqui, essa musculatura aqui. Então, ele vai forçar bastante essa musculatura, que é a musculatura responsável para evitar que você sinta as dores na patela, as dores do joelho. É justamente essa musculatura aqui que vai trabalhar bastante. Assim como aquele que eu passei, que eu expliquei a você, que quando você abaixa e faz esse movimento, mais uma vez, trabalhando bem vasto e intermédio que é esse músculo aqui que fica próximo da sua patela e aí vai te trazer benefícios mas vamos lá que ainda tem mais dica a outra dica que eu vou passar agora é o seguinte vai colocar o antebraço em contato com o solo assim e vai ficar na posição de prancha só essa posição aqui de prancha Segura, vamos segurar, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, mantendo essa posição de prancha, você vai elevar uma perna. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu, vai elevar a outra. 1, 2, 3, 4, 5. Parou, volta à posição inicial. Esse exercício, além de trabalhar as suas coxas, vai trabalhar os seus glúteos, abdômen, além de trabalhar os seus braços e peitoral. Olha quantos músculos envolvidos em um exercício super tranquilo de se fazer, que é a prancha abdominal que vocês já estão acostumados a fazer. Vou fazer mais uma vez para quem não pegou Entender o movimento, só que vou fazer agora virado para vocês poderem entender: ó, ficou na posição de prancha. Posição de prancha vai elevar a perna esquerda: um, dois, três, quatro, cinco. Vai elevar a perna direita: um, dois, três, quatro, cinco. Parou e volta à posição inicial. Esse tipo de treino. Eu costumo dizer que é o treino que você tem que ter força, você vai ter que ter resistência, por isso que a gente está passando esse cardápio aí da promoção, promoção aqui exclusiva do canal para você se beneficiar 0800, não vai pagar nada, é só ser inscrita do canal e entrar lá no grupo do WhatsApp. Vamos fazer mais um? O outro exercício que eu vou trazer agora nessa dica é o seguinte, vamos lá. Você vai ter que ter força, tá? Sempre força. Você vai ficar na posição assim, de quatro apoios. Aí você vai esticar a sua perna. Esticou. Vai abrir as suas pernas. Abra. Mais largo do que a largura do seu quadril. A largura dos seus ombros. Aí você vai tirar a sua mão e vai ficar só com uma mão apoiada. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Mudou. A mesma coisa com a outra mão. Um, dois, três, 4, 5, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. Esse exercício, além de fortalecer seu braço, abdômen, gente, vocês não têm ideia, reto abdominal, quando você faz certo, essa região aqui do seu abdômen contrai muito, Fazendo esse exercício. Você sente uma pressão no seu ombro, normal, mas se você tiver qualquer problema de ombro, não é indicado fazer, e você vai sentir muito as suas coxas. Então é um tipo de treinamento que trabalha coxas, abdômen, ombro e automaticamente, como músculo secundário, seria o músculo peitoral, glúteo e posterior. Primário são os músculos de atuações primárias, os que atuam diretamente rápido. É ombro coxa e abdômen é isso que eu quero primário é isso que eu quero secundário quando esses músculos começam a ficar mais cansados entre os músculos secundários para ajudar posterior de coxas glúteos e peitorais fácil de entender eu tenho que trazer algumas linguagem técnica para vocês poderem entender também vamos a mais um esse outro que eu vou demonstrar gente esse é muito tranquilo Porém, tem que ter força. Olha só, você vai deitar de lado, assim. Muita gente não conhece esse exercício. Deitou de lado. Mão direita, vai colocar assim. E você vai fazer só isso aqui, ó. Elevar o seu tronco, volta. Eleva o seu tronco, volta. Trabalhando o peito, tá? Eleva o seu tronco, volta. Eleva o seu tronco, volta. Também pega serrátil, que é essa região abaixo do seu, da sua axila. Vai virar o lado e vai fazer para o lado oposto. Virou, colocou, mãozinha, subiu. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta é aquele tipo de exercício que se você conseguir fazer esse exercício pelo menos de duas a três vezes duas a três vezes na semana você já vai ter resultados satisfatórios mais uma dica aqui do canal para você poder realmente atingir seus objetivos e não se esqueça